Aí veio o desafiante Esse meu adversário, ele é desenhista E dá só uma olhada nas artes dele Incrível, né? O devernarte dele vai estar tá aqui na descrição do vídeo Vou jogar de Julie. E... Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está No Bliterando Jogos! E sem enrolar, vamos pra luta! E eu estou aqui com meu amigo Vinícius para jogar o Super Street Fighter 2. Vai, chuta, chuta, chuta. Joga para o canto. Vamos lá, Chun-li. Para cima dele. Ih. Ah, Chun li é tão silício que venceu o Ryu até de costas. E o primeiro round já foi. Vamos lá, dá vale para ele não. Jesus, Chuta. Ah, cuidado com esse Shoryuken! Nós estamos jogando pelo Fight Cade! Se você quiser participar também, acesse o nosso servidor do Discord! Link na descrição do vídeo! Ah, maldito! Não deixa não! Ah, tonteou! Não deixa! Ai. Chuta, chuta, chuta. Vende ele no canto. Ficou quem nele? Vai, vai, vai, vai, vai. Ah! Droga! Ai, ah, isso não vai ficar assim não! Vamos lá, Chuli, pra cima dele! Vamos lá, hein? Vamos lá. Vai, re... reboca no canto, reboca no canto. Isso. Vai, vai, vai, vai, vai. Duke. Ah, não. Maldito. Ah, estou preso Opa, bobeou Beleza É isso aí E agora bônus stage O cara aí, achou que podia vencer a Chun-Li nesse bônus. Vamos lá, vamos pra mais uma luta. Tá igualado, hein! Toma Kiko! Okay. Beleza! Volta aqui onde você pensa que vai! Toma! Beleza O controle falhou agora Mandei ela pular e ela andou pra frente Foi de cara no Hadoop Droga Vamos lá, hein Não Não Ah, maldito Vai, vai, vai, vai, vai Se você quiser assistir mais Street Fighter, já tem um montão de vídeos aqui no canal Clica, Clique no card e confira Vamos lá, vamos lá Não podemos desistir Não é porque o rival é páreo duro que a gente tem que jogar a toalha Mesmo com a derrota, sempre podemos Pediu uma revanche. Lembre-se disso. Treine, se supere e o dia você será tão bom quanto o seu rival. Talvez você precise treinar mais. Talvez você precise de mais tempo. Mas, mas é possível. Chuta! Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Opa, tô Que beleza! Perfect. Perfect! E agora vamos para mais um bônus! E agora, vamos lá que é para decidir A saideira, hein Foco na luta ah. Vamos lá, hein Opa, tio. Ahá, que beleza Mais um Perfect E agora, hein? Vai, vai, vai, vai, vai E é isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, obrigado pela participação. Lembre-se, se interessou em participar, acesse o nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!